Debaixo de chuva, em Campo Maior, os professores da rede pública estadual mantiveram os protestos contra o ex-governador Wellington Dias, o pré-candidato Rafael Fonteles e a governadora Regina Souza, todos do PT. Eles se manifestaram durante ato político do PT em Campo Maior e receberam Wellington Dias e Rafael Fonteles aos gritos de caloteiros e mentirosos. Os professores exigem pagamento do reajuste de 33,24%, que é negado pelo governo do PT. O governo petista deixou de pagar também os reajustes de 4,17% de 2019 e 12,61% de 2020. Na prática, o governo está devendo reajuste no valor de 50,25%. Os professores estavam em greve há mais de 120 dias e decidiram encerrar o movimento depois que o governo adotou o corte de ponto. Muitos professores têm apenas o salário da educação como fonte de renda, o que demonstra a perversidade do governo petista, que incentiva greves e, ao mesmo tempo, reprime movimentos justos como este dos professores da rede pública estadual do Piauí.